Meus amigos, estamos chegando aqui com o nosso programa, com o nosso entretenimento. Momento entretenimento. Esse nosso quadro tem sempre o objetivo aqui pelo Canal Mais Brasil e também pelo Conexão Brasil Rádio, a página no Facebook, de trazermos informações importantes. ortodontista esse é exatamente a profissão do nosso querido Edgar Luiz Mendonça, pré-candidato a deputado federal. Olha que coisa bonita, olha que coisa bacana. Nós, em Frutal, eh, estamos sem deputado há um bom tempo, né? Estamos sem deputado federal, estamos sem deputado estadual. E eu... Vamos bater um papo para o doutor de Gato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sardinha? Eh, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui, nesse horário. No... Estamos aqui pra, realmente para bater uma conversa descontraída, né? explicar por que dessa opção nossa, né, e tentar é, alavancar uma pré-candidatura a deputado federal. Doutor, o senhor está pelo Avante. Sim, nós estamos pelo Avante, que é um partido mediano, é um partido que não tem grandes discussões é, sobre hoje o que é direita, o que é esquerda, e sim e aquilo que a gente sempre pautou na nossa vida, que é o certo ou o é errado. A gente entende que na vida não existe você ficar de um lado à direita, de outro à esquerda, porque, para quem não sabe, direita e esquerda vêm da Revolução Francesa. Tinha os jacobinos e os girondinos, um sentava à esquerda, o outro à direita. Isso ficou ao passar dos anos. Mas durante toda a nossa vida como profissional de cirurgião dentista, depois né, nós passamos para a ortodontia, que é aquela que cuida das maloclusões, dos dentes tortos, né, do, dos aparelhos dentários, nós nos pautamos é, pelo certo e o errado. Né, e o, esse eu acho que deve ser todo o entendimento é, do homem público, da, da pessoa de bem, que é lutar pelo aquilo que é certo, Saitinha. Com certeza. Doutor... Frutal, como eu disse no início, é decadente no que se diz representantes tanto na área estadual como na área federal. Estou dizendo frutal, não estou dizendo triângulo mineiro Nós não temos aqui um candidato frutalense. Agora o senhor aparece aí como pré-candidato pré -candidato a deputado federal. Uma das coisas que a gente gostaria de ouvi-lo, porque há uma defasagem muito grande na nossa cidade. E eu, eu vou começar com uma coisa que me deixa muito indignado, doutor. É o elefante branco do Cidade das Águas. 350 milhões aplicados ali, 350 milhões jogados fora, 350 milhões que não virou nada. Nem governo, nem as autoridades locais dão a mínima... Ah, estão mexendo, estão mexendo com o quê? Recentemente eu estive lá para tentar fazer uma matéria com alguém lá para falar como é que está aquela situação. Eu não obtive nenhum retorno. Agora, eu queria saber as autoridades de Frutal. O que está que acontecendo? Vocês vão deixar aquilo haver navios mesmo? O senhor, eleito deputado federal, o senhor está no seu programa de trabalho? Está no seu, no seu dia a dia? Alguma coisa nesse sentido, doutor? Olha, essa é uma das nossas bandeiras. Nós conhecemos bem a realidade lá da, da nossa Universidade Estadual de Minas Gerais. Nós já estivemos lá várias vezes, é, adentramos o, o campus, conversamos com alunos, conversamos com os diretores e procuramos, é, ao invés de só ficarmos criticando essas coisas assim, é, saber mais a fundo o que acontece ali. Né? A, a nossa UENG ela é uma universidade que hoje comportaria 3 mil alunos. Né? Tem aproximadamente 1.100 alunos que estudam ali de uma forma gratuita, com né? um, um ensino até de boa qualidade, com um espaço físico enorme, né? que ali poderia vir agora mais dois cursos, que seria Educação Física e Psicologia. Educação Física não vem. Porque a nossa praça de esporte não está terminada. Psicologia não vem porque não tem adequação de salas ali. A biblioteca, que estava com 90% pronta, perdeu recentemente cerca de 9 milhões de reais por imbrólios jurídicos. O anfiteatro perdeu 3 milhões de reais. E assim. O, a, as instalações estão se deteriorando, existe uma dificuldade para efetivação de professores devido ao limite de gastos do, do Estado, né, já está é, atingindo aí os 54%, e ali tem um alojamento maravilhoso para 600 alunos, né, que está inacabado. Nós observamos é, é, que foi depredado. todo está, é, né? está tudo e, deteriorado. Já está a, deteriorado. É, e a recuperação daquilo, Sardinha, vai envolver cerca de 47 milhões para isso aí. Né? E o que está faltando? Nós não temos uma bancada parlamentar de ensino. Às vezes você tem bancada parlamentar de tudo, mas não temos no Brasil uma, uma, uma parlamentar de ensino. Está faltando representatividade federal. Segundo as direções, ninguém move uma palha para a recuperação da UEN Se houve erros, se houve desvios, se houve pendências judiciais, que respondam juridicamente os culpados. Mas o que não pode é ficar sem solução. E nós poderíamos aqui ter 3 mil jovens... Né, estudando de uma forma gratuita, né, numa cidade maravilhosa, igual é frutal, que tem um povo acolhedor, nós não temos catástrofes naturais grandes aqui e o que a gente observou é isso aí, a falta de empenho em resolver essas questões porque construir é uma coisa, manter é outra agora nem recuperar nem terminou a nem construção né? então possui. infelizmente Falta alguém da casa para cuidar desses Exatamente. assuntos porque... Exatamente isso que eu disse é. no começo E o doutor Edgar, pré-candidato a deputado federal Porque tem uma coisa, companheiro Nós estamos aqui para trazer as informações e ajudá-lo no que for preciso Mas tem uma coisa, eleito que nós torcemos para que isso aconteça Nós vamos cobrá-lo você pode ter certeza é, disso. É, é exatamente, porque isso é óbvio. Né? Aqueles deputados que trabalham com 80, 100 cidades, geralmente ele tem a sua base na, na cidade onde que ele reside. Né? Aí ele... Destina, se você acompanhar esses deputados paraquedistas que aparecem aqui de 4 em 4 anos, anos, que é. vocês não vão vê-los é, durante o seu cotidiano, você não vão ver ele num bar, você não vai ver ele num calçadão, num campo de futebol, num hospital que seja, ou na nossa rua, você não vai ver. Né? Ele não vai vir pedir voto aí na sua casa Vai vir uma equipe dele aí Jogando panfleto Vai vir algum representante al Alguém que recebeu dinheiro Para trabalhar para ele entendeu Mas você não vai ter a chance De conversar com a pessoa é, De novo Você vai ver daqui quatro daqui anos quatro Ele anos vai anos, trazer é... um, uma migalhinha E 95% a daqui a dois anos, Quando começar é, outra os, os campanha a prefeito, é. candidato a vereador Aí eles aparecem os vereadores é. pegando dinheiros deles e aquela coisa toda é, que nós sabemos como acontece. Só, só para terminar aqui, é, 95% das emendas que eles têm individuais, é, dos convênios entre Estado e município, eles levam para a terra deles. Para a terra deles. E 5% destina aí para as outras. Errado. Eles não estão errados. Eles não estão errados. Ainda porque... Ninguém... Eles, uai, tem que defender. Por isso que nós precisamos de um candidato de um deputado nos representando na área federal. Por isso que nós precisamos. E agora, é, é, antes de, de... porque a gente tem que deixar bem claro uma coisa. Acredito eu, vou perguntar isso para ele agora. Doutor Edgar não vai ser deputado federal de flotal Ele vai ser deputado federal do estado de Minas Gerais. E é óbvio, o senhor vai cuidar também do Triângulo Mineiro. É isso? Sim. Nós temos a nossa micro-região aqui, micro principalmente região, da, da, é, nas cidades vizinhas, que não tem nenhum representante. É. Né? Em Turama aí tem três candidatos, mas daqui de, de, de Veríssimo, Campo Florido, é, é, Pirajuba, Prata, Comendador Gomes, é, Planura. Né, fronteira, Itapagipe, São Francisco de Sales, Campina Verde, não tem nenhum representante. São cerca de 120 mil votos válidos né, que se encontram sem representação. Haja vista aí, ó, não é só a WENG, nós temos um não. exemplo claro: as nossas BRs, a, a, as nossas estradas. Olha né? a, a, um, 153. Vamos, vamos, vamos aqui. Eu, eu, vou, eu vou recordar um negócio agora, quando o senhor era vereador. Qual foi o último mandato seu? Qual foi o último ano de mandato seu? Eu nós, não lembro. Nós terminamos é, no ano de 2011. Muito bem. O senhor lembra que eu fui fazer uma matéria com o senhor, lá naquela rodovia próxima ao Eng? O senhor estava de, solicitando que fizesse a duplicação. 2011 para 2022, 11 anos? Isso. Saiu alguma coisa lá, doutor? Não saiu. Eu até tenho, para complementar esse assunto, nós estivemos na época como vereador, né, lá no trevo de Aparecida de Minas. Sim. E, e trouxemos um, um engenheiro do DENIT, da subseção do Prata, que é a nossa subseção, né, e ele tinha garantido que até 2017 essa estrada estaria duplicada. É, aí já se passaram cinco para seis anos já que estamos caminhando. É uma estrada que, apesar de estar sendo pedagiada, apesar de ter aumentos no pedágio, encontra-se pior do que antes. Eu, porque eu, ela ficou seis meses sem fazer o tapa-buraco. Tapa ah, isso é um absurdo. E a 364? A 364, nós participamos recentemente, fomos lá todas as vezes que teve a, a, a manifestação espontânea. Né? Foram quatro manifestações onde houve uma paralisação temporária da estrada. Rápida. Né? Rápida, mas que transmitisse. Foi ordeira, pacífica e com apoio da Polícia eh, eh, Rodoviária Federal. Porque o próprio policial estava eh, nos auxiliando porque eles mesmos transitam ali, né? Sim. E atrás do meliante. É, muito é e, e o que acontece a 364? Eu veio deputado de, de fora, mas não foi lá. Ele mandou ofício para o Aí conversamos com, com o prefeito de, de Planura, ele mesmo mandou mais de 200 ofícios. Ofício não adianta nada, só teve a atenção porque paralisou-se a ponte. Sim. É, Regumercinho do, do, do, do Penteado. Né? E aonde é que a gente liberava o fluxo daqueles, é, as pessoas que tinham que se tratar com o médico, aqueles, aquelas que tinham cargas perecíveis. E eu observei, tadia, a grande quantidade de, de caminhões novos, de, de firmas que a gente não conhece que estavam transitando ali. Ou seja, Uau. o Brasil está gente. O Brasil é, está caminhando né, com as suas próprias pernas, apesar de termos saído aí de, uma, de uma pandemia, apesar de, de termos sofrido aí com, com um boicote de, de governadores, um boicote de prefeito, desvios imensos de verba pública, o nosso país está caminhando. Né? E só houve esse tapa-buraco, que não é suficiente, é um emergencial. Emergencial, mas né? deixou muito a desejar. É, está desejando ainda, mas se não tivesse, pelo menos isso, não iria ter a chance de ter o recap, que também não vai funcionar, e só Deus que vai ter a resposta se vai ter realmente esse recap o ano que vem, né, porque a, a malha viária ali já está deteriorada, ela não comporta nenhum recap, ela vai ter que ser Trocada essa malha viária e se não tiver alguém para brigar pelo povo da região, é, não vai virar nada, né? não vai adiantar deputado de fora aí. Ah, eu mandei um ofício, ofício qualquer um pode mandar, mas quer ver brigar todo dia ali para solução, não é? e por Muito isso bem. que voltamos a dizer. Quem cuida da casa, quem é da casa. E nós aqui somos o único pré-candidato da região. Não tem estadual, tem vários, mas federal, somente nós que tivemos a coragem e a hombridade de disputarmos ou pleitearmos essa candidatura. Porque, volto a dizer, nós somos pré-candidato e a semana que vem, provavelmente, nós seremos oficializados como candidatos pelo Avante. Doutor... Quantos votos o senhor precisaria para se eleger como federal? Olha, Pelo nós estamos num, num, num partido que vai exigir um coeficiente eleitoral baixo. A estimativa, porque não, não vai ter é, aqueles figurões, aqueles aquele outros, vão ser candidatos com potencial é, que já foram testados nas outras eleições, de cerca de, de 20 mil votos até 30 mil votos. Né? E nós entendemos que. Com 30 mil votos, nós poderemos ter a chance de ser eleitos. Se tivermos menos, ainda assim, dependendo do, do, do nosso coeficiente eleitoral, nós poderemos estar lá sim. Mas volto a dizer: né, nós somos pré-candidatos. Né, a partir da, da semana que vem, que, é que poderemos se não, afirmar. É uma candidatura oficial. É, é isso. são é. os números. Isso não só o doutor Ticar. Mas todos os candidatos Sim. a deputado federal, a senador, a presidente, a governador em todo o Brasil. Doutor, eh, dizer para o senhor que nós agora já estamos com a implantação, nos próximos meses nós vamos estar com a Luz FM, certo? E o nosso canal Mais Brasil continua, o, a, a página do Facebook, do Conexão Brasil Rádio Luz FM, que é essa que nós estamos mostrando para vocês agora junto com o Canal Mais Brasil, e dizer para o senhor que nós somos apolíticos, mas nós vamos cobrar de quaisquer que sejam deputados que se elejam, seja deputado federal, seja deputado estadual, que faça alguma coisa pela nossa cidade. Que traga alguma coisa. Porque nós temos aí muitas coisas. Não vamos entrar aqui em, em, em vamos dizer assim, ó, oh, porque isso, aquilo, tal coisa na cidade não está funcionando. Nós não estamos aqui para discutir e, e, e criticar quem quer que seja. Nós estamos aqui buscando solução. O objetivo é buscar a solução. E por que não, doutor Edgar, que se dispôs a ser candidato, é pré-candidato a deputado federal pelo Avante? Por que não ele? Já tem uma folha de serviço prestada pelo, pelo, é, como vereador, a Frutal. Então, eu não vejo nenhum, vamos dizer assim, ah, não vai funcionar, eu não vejo nenhum empecilho que possa atrapalhar isso. E dizer para o senhor, eu repeti, eu deixo as câmeras à disposição, nós estamos aqui para mostrar coisas boas para a nossa querida Frutal, e por que não, para o Triângulo Mineiro. fica à vontade. Olha, a gente vai procurar resumir, Sardim. É, nós temos aqui, é, é, nossa região é a principal região do agronegócio em Minas Gerais. Nós temos o segundo maior PIB do nosso estado. Nós só perdemos para a região metropolitana é, de Belo Horizonte. Nós temos 7% das exportações do nosso estado. Volto a dizer, é um povo caloroso, um povo afável, um povo amigo, que não tem grandes catástrofes naturais. E apesar disso nós temos graves problemas de infraestrutura, nós temos graves problemas na nossa saúde, apesar de nós termos, termos o menor índice de mortalidade infantil do estado, nós temos aqui eh, hospitais mal equipados, nós temos falta de unidade de pronto atendimento, nós temos falta de, de UBSs, coisas, nós não temos uma faculdade de medicina, onde que a gente poderia ter Já dentro merecemos. da nossa UENG, nós poderíamos ter dentro da nossa UENG uma faculdade de medicina aqui que poderia auxiliar a resolver os problemas do, do nosso hospital Frei Gabriel, que custa 3 mil reais por mês e que vive aí as voltas com reclamações diárias de, de, de falta de um bom atendimento. E só nos falta... Uh, a intenção de termos um representante de, de, de Frutal para que possa é, lutar para resolver esses problemas. Porque chegou, passou da hora né, de, de Uberaba ter o seu representante, é, Araguari ter o seu representante, é, Uberlândia ter o seu representante, e Frutal não fica a dever a nada dessas cidades. Nós temos aqui uma pessoa disposta a lutar por os interesses nossos, da nossa região, porque nós merecemos respeito. E esse respeito só vai ser alcançado se tivermos uma representatividade federal aqui. Então, essa é a nossa mensagem final. Acreditem que Frutal e região merece o respeito e só vai ter respeito com alguém representando daqui. Um abraço a todos. E acreditem nessa possibilidade Fiquem feliz. com Deus Obrigado doutor Fico feliz De nós podermos dizer que temos aqui O pré-candidato a deputado federal Poderia ser o senhor, é o senhor Poderia ser um outro Que nós estaríamos fazendo o mesmo, o mesmo trabalho Mas é o doutor Edgar Então nós estamos aqui Dizendo para vocês Que daqui uns dias ele vai lançar a campanha dele oficialmente E as coisas vão começar a andar Nós estamos a menos de três meses, bem menos de três meses para o voto, para irmos às urnas, depositar para presidente, depositar para senador, para governador, para deputado federal, para senador. É, é isso que nós vamos e que nós consigamos obter bastante tranquilidade, bastante paz em todos os aspectos em que se diz respeito a esse trabalho. Sucesso! Torço pelo senhor, é claro, Ainda porque, vou repetir, somos apolíticos, não temos partido. Nenhum partido nós temos para dizer aqui, não é porque eu sou do Partido Tal, nós somos do Partido Brasil e do Partido Frutal. E por que não do Triângulo Mineiro? Nosso objetivo aqui é divulgar o trabalho, mas eu vou repetir. Ah, meu amigo, nós vamos cobrar. Isso eu posso ter certeza, com muito carinho, claro. Mas nós vamos dizer, doutor... O senhor tem uma matéria gravada com a gente ali, então nós queremos... A... E eu tenho certeza que nós vamos cobrar e vamos obter os resultados que precisamos. Muito obrigado. E Muito nós trabalho. vamos dar a resposta, Sardinha. Se Deus quiser. Muito obrigado. Por isso. obrigado. Muito obrigado, senhor. Queridos amigos, se você não se inscreveu ainda no canal Mais Brasil, por favor, se inscrevam, ative o sininho para receber nossas notificações, deixe o seu gostei ou não gostei, mas participe com a gente, tá? Conexão Brasil Rádio Luz FM e também... Nós estamos só na internet, por enquanto, com esse, com este, só no site, perdão, é, estamos no site, a internet e estamos no Facebook na página da conexão Brasil rádio, tá? Nós não estamos em, no ar ainda como nenhuma emissora. Vamos aguardar o tempo certo, já que foi publicado. Nós estamos agora com a, a esperar as coisas saem tudo certinho, mas aguarde porque vem. Um beijo no coração, muita paz, fiquem com Deus. Obrigado, doutor, obrigado a você, querido telespectador. Um abraço.